Se o partido não assumiu suas dívidas, você deve arcar com esses débitos, com essa pendência financeira. E sim, o ideal seria que você resolvesse isso até antes do registro da sua candidatura. Pois, dependendo do quanto isso comprometa a sua quitação eleitoral, pode ser que o seu registro seja indeferido. Um abraço e até o próximo.